Olá, boa tarde, sou Eduardo Cabarreta, um dos donos do Chilinera Sera Estou aqui a seguir este seminário porque acho que cada vez é mais importante estar à frente do Social Media Marketing, então saber bem utilizar o Facebook. E acho que o trabalho do Sr. Vasco é muito bem feito, estou a ganhar muito mais confiança se tiver que fazer uma, uma ad no Facebook e muitas muita ferramentas que normalmente nós não, nem sabemos o que é que são e agora estou a descobrir o que é que são.